Olá, it's me, Taya. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho vos mostrar como é que eu finalizo o meu cabelo e o penteado que estou a usar muito durante essa quarentena. A razão que estou a usar os dois cremes é porque vou usar tranças e quero manter o cabelo hidratado por um bom tempo. A combinação desses cremes deixa o meu cabelo num estado muito, muito bonito. Então vou usar os dois. Meu cabelo estava um pouquinho úmido, então passei primeiro o creme mais líquido, pentei com, as, com os dedos e depois passei o pente e passei o creme mais pesado. Essa finalização eu não estou a usar óleos porque esse creme da Cantu é muito rico em óleos, então passando esse creme já, já é o suficiente para mim. Depois de aplicar o creme, eu gosto de deixar o cabelo enxugar mais o creme antes de fazer tranças porque assim eu consigo apertar melhor as tranças. Eu tenho o talento de riscar o cabelo, especialmente quando não tenho um espelho e como estou em Luanda, todas as minhas coisas ficaram lá em Barcelona. Vamos só trabalhar com o que temos e essa risca vai ser o que vai ser. Eu tenho um vídeo no canal a mostrar detalhadamente como se faz viradas. Se quiserem assistir, vou deixar o link abaixo. Essa finalização é perfeita para as manas que usam perucas ou fazem crochê, porque o cabelo mesmo fica muito hidratado. Eu não sei se é sorte ou azar, mas os meus amigos gostam muito de ligar para mim enquanto estou a filmar. Essa é o Zezas, ela tem uma música nova, vão lá curtir, vou deixar o link abaixo. Não estou a usar viradas, preste muita atenção às pontas do cabelo porque é a parte mais velha e a parte que fica mais ressecada, então use essa manteiga da Novex para pôr nas pontas. Também podem pôr manteiga de karité ou um óleo pesado, como óleo de abacate. Agora que estamos em casa, agora é o momento para usar os tónicos, para usar tranças, hidratar bem o cabelo e deixar o cabelo em paz. Para o cabelo crescer bem e forte. Eu estou a usar o tônico da Salon Line e no passado esse tônico me ajudou bastante. Depois de aplicar o tônico é sempre bom fazer uma massagem. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like, um comentário, subscrever e partilhar com os seus amigos.